Você está notando os seus dentes ficando cada vez mais moles? Você está notando também sangramento e muito tártaro? Esse tártaro, ao longo do tempo, se você não tratar, ele vai começar a levar a uma reabsorção óssea. O que, que significa isso? O seu nível ósseo ele vai começar a diminuir. E quem é que sustenta o dente? É justamente o osso. Mas, doutora Nanda, a periodontite tem tratamento? Tem. A partir de exames radiográficos, a gente vai avaliar o seu nível ósseo e a partir daí a gente vai ver qual é a melhor conduta. E se você tiver mais dúvidas sobre esse assunto, agende uma consulta comigo, eu vou ter o prazer em te atender. Que até o próximo vídeo!